Que eu sou decisivo, sou criativo, sou tudo isso que eu faço ao vivo E na hora eu sei que você pipoca, tá ligado parceiro tipo time do São Paulo Mas sabe agora que agora eu acabo contigo, cê vai descendo pelo ralo Que eu sou tipo um carro na frente atropelo Sabe que agora eu acabo com esse cara, vai ficar atrás golzinho Rubi Barrichello ah, cê não aguenta esse fritalho aqui que é massa Acabando com esse cara, tá ligado que no meio dessa praça Mas você vai perdendo, tá ligado parceiro? Cê perde agora com o que eu construí toda essa pista E cê vem morder a porta Ou seja, cê tá entendendo que eu construo um futuro Cê aí é Ayrton Senna, você vai parar no muro Ou seja, que eu sou uma muralha E na minha frente tá ligado que nada me atrapalha porque eu sou sincero e eu sigo evoluindo. Eu quero ser maior do que essas muralhas que eles acabaram construindo. E aí, Marcinho? Vai se perder na curva do S mesmo? É isso mesmo? A massa! Ei! Ei! Aê, você fala de Ayrton Senna, isso pra mim já é comum, eu morro mesmo, mas eu fico na mente de cada um, fazendo os meus versos, cê sabe qual que é da fita, eu não morro na curva, a curva acaba com a sua vida, até porque cê não entende, cê não tá no campo, cê sabe mano que nessa rima aqui eu te espanco, cê falou que entrou no jogo só pra estragar, então volta lá pro banco e o banco vai esquentar. Aê parceiro, cê não tá preparado, tá desanimado, pra mim cê é só um frustrado, cê Vai ficar de lado vendo as verdadeiras lendas lá em campo Fazendo gol, mano cê sabe que eu te arrependo Falou até de São Paulo, mas eu sou especialista Eu tenho a minha história, parceiro, eu sou santista Aê meu mano, que é o rei do futebol Cê tá ligado que pra mim você é só mongol E mesmo sendo santista eu não fecho com esses fascista Aê Neymar vai tomar no seu cu seu bolsonarista oh! Que isso, hein? Ei, ah. ah Preto de quebrada, todo empoderado Para de chamar meu crespo de bombril Mata ah. esse cara no drill Ei. Se o rap tirou os moleque da boca É só questão de tempo pra mudar o Brasil Mata ah. esse cara no drill Mata esse cara no drill ah. E ganha no Uou, oh. uou, oh. oh. oh. oh. oh. Ah, ah, ah tá ligado que nessa cê marca a toca, ah, tira com o rap os moleque da boca, mas cê tá ligado mano que pra mim você é só um trouxa, ah, então já que você é trouxa eu tiro o rap da sua boca, por que cê não tá? Preparado pra fazer isso aqui, você quebrou, então eu trago. Isso é o mais puro que eu tenho pra ti. Tipo o ódio que eu sinto. Desses MC crustados que fica me encarando. Tentando entender as coisas que eu tô falando. Mas você não tá interpretando. Mano, porque eu tô à frente. Tipo, Thanos, eu te destruo com clique. Cê tá ligado, meu mano? Se tiver em perigo, cê me ligue. Que eu tô aqui, mano. Tio do março, você nunca se livra. Você tá ligado, mano, que hoje acabou na sua vida, não tô desencaixado. Eu tô encaixando no beat do jeito que eu quero. Mano, você sabe que você é fraco. Pra mim você tá lá no zero Eu tô no topo, cê tá no chão E hoje cê tá na minha mão Tipo esse Mike mano, eu tenho o controle do seu coração oh, louco. Aí Caldas, 45 yeah, yeah. no seu peito, hein Amassa E yeah. aí, yeah. yeah, geral que puder, passa a vibe, levanta a mão aí vamos, vamos Geral, vamos. geral, geral Aí, quem ama a mãe, levanta a mão Quem não ama, pode deixar baixado, tá? Aí, aquela classe, ó. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. E o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. Rap, cê sabe que aqui eu garampo Vou acabar com essas suas rimas que é só garimpo Tá ligado na rima, cê sabe que agora eu te deixei nos campos Cê entrou em campo, e eu entrei no seu hipocampo Tá entendendo como é que funciona, parça, aqui intuitivo Vou acabar com você porque essa cena do rap, isso aqui é coletivo Ou seja, cê não entende aquilo, mano, cê pega e conserva Eu sou o titular, e cê não aguentou com as minhas reservas Tá entendendo, parceiro, que agora eu te garanto Eu não sou a reserva no banco Minhas reservas esquentam no banco Tá entendendo isso aqui? Meu parceiro, você tá ultrapassado Fazendo ficar cê tá ligado Que você é emocionado Falou que você vai sair pro meu coração Tá entendendo, seu cuzão? E aqui você perde Porque você vai sentir a cena do rap na mão Ou seja, vai perder essa pista Tá ligado, acredita Que eu acabar com esse cara Que a sua vida complica Você acha que é bom Aí eu vou causar seu fim Sua a referência de Santos é o Neymar A referência pra mim é o Kevin Aí, rapaziada, vocês ouviram os dois rounds de cada MC, vamos votar junto e quem rimou melhor. Quem começou aí todos os rounds foi o Caldas. Então, muito barulho pra quem gostou das rimas do Caldas. Beleza, legal. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Márcio. Só pra confirmar, Caldas, Márcio. Aí, 2x0 pro Márcio.